Olha só, gente, o aspersorzinho dele ali, ó. E é água de, de bica, né? Vem lá de cima, né? A água de mina. De mina. Não Olha que belezinha, lá. ó. E vai que vai. E molha bem ah, mesmo, hein? É. Tem terra. Tem esterco. Tem tudo. E negócio. a gente, um Sim, só, só falta a coragem mesmo é. pra fazer, né? É. Então, a coragem já chegou. Vamos Graças Mãos a, a, a obra. Deus. Graças a Deus. saúde, é. é. né? Tem saúde Verdade. que é importante? Olha, ó, esse portão que te ganhar estava tá encostado. Eu falei, não, para aí que eu vou ajeitar isso. aí, Deu certinho. Colocou Ai, o portão aí. Graças a Deus, são então, é bons gente. Deu aguar mais depressa, eu faço assim, ó. Eu viro ele assim, Sim, é, tá certo. É. <risos> bom, se bem também, que se você ligar no lugar só, ele só vai encharcar só é, aquele é, lugar, né? É. Só no lugar. É. Aí eu é. vou pra é. lá eu enrosco naquele é canto lá, Larga lá. Aí eu uhum. quebro e enrosco lá. Ai, lindo! Tem até um pé de arruda, Cícero. Tem, tem arruda. Aonde... Então, eu tinha, eu tinha visto eu, o pé de arruda na hora que eu gravei o tomate ali, ó. Eu não tenho, Orifim. Perdi, a Ah, Ai, Madalena tem bem, em casa, é tinha trazido, trazido. Então, a minha sobra me deu uma mudinha pra mim. até eu hoje eu tenho uma, uma coisa pra te mostrar. Você tem? Tem. Vamos ver o que que é. É. Tá onde isso daí? Ah, primeiro você vai ver. Mas tudo bem, mas onde é que tá? Você vai ver primeiro. Tá na sua que, casa? Ele? Tá na sua casa? Tá não? O canivetinho não é. Ah, não é o canivete não? O canivetinho eu vou ver depois. Então, é, é o que, que é? Um animal? Deixa eu ver. É um aliás. cavalo? As uma caixa de abelha? É um pato? Galinha? Cachorro? Assim de hum, rapaz, tá, o que você tá aprontando você aí, fez? hein, Léo? Essa água aqui é abençoada, assim. Só a, a água pra três casas de menino, de um cano só, hein? Que coisa, é? A casa minha, a casa da tarde ainda igual a horta deles também. Que beleza, né? Esse, eles fizeram o horto do... lá embaixo? Fizeram lá, lá fizeram ali em cima também. Lá Cada um fez uma hortinha. Que beleza, né? Essa daqui, ó. A minha nora trouxe para mim. Ah. Ela foi na punhuna e comprou. tava de flor. Coisa mais linda do mundo. Agora ela soltou uma folha e acho que vai soltar outro broto. Para soltar... Ah, é verdade, é. está assim, aqui, ó. É. Parece aquela uma que eu ganhei, né? Parece. Ela é roxa e branca. Olha lá, essa daqui tá, tá bonita. Essa é flor de maio, né? A flor de maio. Tá linda mesmo, Sandra. Dá pra você tirar a muda dela. Dá. dá. Facinho, facinho. Acho agora não é bom. Não, enquanto não. tá de florada não é bom, não. isso que é bom, não vou tirar. Mas se bem que ela me deu uma. Madalena, aquela uma é que a senhora é te, é te rica, deu... É Porque essa daqui... Tá, é tá, tá viva, né? Trouxe pra mim. Qual? Aquela que ela te deu que tinha ali atrás da casa, que você levou pra casa e plantou ah, e ficou linda? Tia. Batatinha. É, orquídea da terra. É orquídea, né? orquídea da terra, da terra Madalena. Ah, é? Ela é. dá uma folha roxa. Ela, tá, tá ela dá uma folha, a hora que ela dá uma flor, ela Já mora ela Tá linda ela, ela. Vai morrer. Vai, morrer. vai acabar com a folha dela. É. Aí vai sair, é. a, a, vai flor. sair a flor. Foi mais Engraçado, né Adela? Você falou pra nós, nós levamos, plantamos, ela pegou, tá linda, linda. Então a ela pega. Eu vou, falta só morrer agora, quando ela morrer vem a flor. Aí vem a flor. Aí vem brotando a flor oh, dentro da de terra. Sorte. Aqui pra você ver essa aqui, o quê? É, ela tá acabando de vai morrer, vai morrer a folha e vai nascer só a flor. essa aqui é, ela tá morrendo. Que... Cis, então, ela tá morrendo, tá secando. É. Daí Aí você tem a impressão que morreu, né? Morreu. Daí a florzinha sai. Mas, gente, Cis, que coisa. Como Oi? Eu tenho mais outra coisa pra te mostrar. Então já são duas coisas pra mostrar. Fora o canivete. Não, uma Não. coisa, duas coisas, mais uma e mais uma. Pera, então já são quatro. Nossa. Então é muita coisa, hein? Onde que vai arrumar, hein? Vai dar um jeito. Tati, Você vai ter que. Tati, não. É. Pra você vai ter que seguir. Hein? Não, eu vou, eu vou querer ver essas, essas coisas, tudo que você tá, tá me prometendo aí. Quatro coisas, hein? É. é. Né? Ainda mais uma coisa. Ma Cinco? Mais uma? Cinco. <risos> mas o que, que é isso? Ixi, bebê. Tá e, o, que perto, que tá pra, o que você tá arrumando para O que você tá arrumando pra mim me ver com você, Ariel? Primeiro, você vai ver. Bom, quer ver agora? Não, na hora que eu, for embora. Nossa, eu vou embora. Nossa, você vai embora? Uhum. Então tá jóia. Não, vó. Primeiro eu vou mostrar os tomatinhos. Vem. Não, vamos lá. Uma coisa é o tomatinho. Ah, eu vou mostrar os tomates lá do seu Primeiro é os tomates lá Navi e as mútuas tomates na Brantão lá. Isso. Isso. isso aqui é pimenta? Menininha esperto que isso aí, né? Vamos lá então, Eriel. Dá pra... Dá pra... É, dá pra molinha aqui em alguma coisa. Dá, ou oh, dá. Dá sim. É. Vamos lá então, Eriel. Oi, mãe, Oi, mãe, que bonita. Eu não tô a sua o que tá lá? A sua biqueta? Uhum. A sua biqueta tá lá, meu bem. Deixa eu ver a sua biqueta. Cadê a sua biqueta? Sim. Deixa eu ver a biqueta dela. Olha ah, lá a bicicleta Sim. dela. Tudo bom, Sim. moça linda? Sim. Deus abençoe, querida. Sim. Oi. Oi. Oi. Filme, abandone. Hoje amanhã o que? Força! Força! Força! moça bonita! Vamos, força! Força! Força na perna! Força na perna! você ainda está prendendo! Está prendendo, meu bem! Ela foi lá me chamar para poder mostrar a biqueta. Ela vai para trás, né? nem mãe, eu. É. Ela vai para trás também. Né? É, mas ela, como, quando ela pegar o jeito, daí ela vai. É. Tá, tá, tá muito quente, E agora eu não vou andar mais. Tá Cadê o Mãe, eu, eu Tô com você. que é, passar uma borracha, né? Bem eu, <risos> é, eu, é, eu, é, eu, eu não aqui de assim, É Aí, vocês vão com amor de bom lá no homem, né? Hoje, pensa na pensa cebola que vai dar bonito, né? Vai aqui, tamanho. Jesus. Eu que é. cortar ela e plantar aqui. Não. É. Oi? Eu... Vou, vou lá já. Quer arrancar uma Agora nem pra mim. Devagarinho. Não tem, não, Cuidado com a Gabi. Olha lá, ó. Não. Nossa, fala pé Olha a galinha, Léo. bonitinho. Ele machuca, ele alcança, não. Acho que não alcança, não. Alcança nela? Não, Tá desimpo, tá dando cinco. Nossa, senhora. É, é já, já, entendi o que você falou. Entendi, agora que eu entendi. As perninhas que pode pegar, né? É. Mas então, é só as pernas também, porque o corpo não pega, não. Não, não, é, é bater com o Ah, meu filho. É. é. Pode ir, mas capricho, vai devagar, para você não Eliel? pegar as perninhas hein? dela. Vai devagar, se não acerta aí, ó. Tá bom? Vai. Olha o balanço do vídeo. Devagar. Nós costumamos fazer isso mesmo. Gente, o que que é um simples balanço para uma criança na roça, é. né? Aliás, não é só na roça não, qualquer lugar, né? é qualquer lugar, né? Qualquer lugar, balanço. Até eu que sou um, assim, um, um cavalão e eu gosto. Fazer um balanço para ir em outro lugar. Isso está muito ruim aqui. Eu vi a casinha prei, certo? Sei. Aí inventar balanço na casinha. Entendi. Para eles poder sim. brincar, você fez uma sombra, Entendi né? Entendi que aqui é, é rolo. Um exemplo da minha aqui o meu. Opa! o meu. Olha o outro, olha o outro. Seguro, bebê. Olha a garinha, eu tô segurando o sepa para não bater lá. É, não cai lá embaixo é. também, né? Não pessoas cair lá embaixo. Margarina, a garinha ali, é ver sozinho, a cara dele. É cara. Deixa eu ver o plato lá. Mãe, ah. solta as ah. mãos dele, ele é balançado sozinho. Deixa eu ver a cara de felicidade tá dele. É uma macacola fininha, está aí. É que é filhinho, tem medo de balança? Balança? <risos> e aí, Davi? Gostoso? Oh. Segura. a Carinha dele. Hein? Não, Eu não, não vou voar. sair não. Você cai aqui. <risos> é. Sim, ela não quer que segure, olha. Ela não quer? Espera ah, aí, já. Quem fez esse balanço para você? Quem fez o balanço para você? O tio. O tio que fez? Não foi o vovô, não? Não foi. Que foi. <risos> Mas que cabecinha dela, ela lembrou certinho. Foi o meu pai. Foi o tio que fez. A casinha o foi, lá, foi lá. o que fez, né? pai? a casinha foi o que fiz para brincar aí. Que bom, né? Assim eles podem é. ficar é. numa sombra, né? O barulho fica cabeça do balanço, é. a bolsa, não pode faltar. Vou garim, vou Vai voar. Gabi, a Cicinha machuca. Gabi. Que oh, Gabi, então conta para o Cícero como é que o tio vai o nome ah. dele, como é que é chama? Fala, Elvis Presley. Pellis. Pellis. <risos> Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. A coisa mais linda. O Gabi, né? agora fala. Gabi. E se tá precisando da tomadinha aqui... ó Pois é, ó olhei direto. nossa Se você... eu tivesse... É, eu tenho umas tomadas, algumas tomadas não, externas. É, eu estou guardando pra mim umas, mas eu vou, eu vou arrumar umas externas. Aqui você não tem fio puxado, mas. Olha a extensão ali? ali então, mas teu... eu falo assim: deixa fixo. Ah, eu não. Eu tenho aquela que de deixar fixo. Aí. Ah, você é parafuso para lado de fora, aquela caixinha branca. Ah, isso aí. Que, que. que você tá inventando aí, Eri? Hum? Eu tenho você aqui. O que que você tá ó. mexendo? Eu tenho um carro motor velho. Hum? Ah, Madalena. Você tem um motor velho? Você é É. Às vezes tem mais Esse motor aí é do quê? motor. Não, é esse aqui, ó. Ah, esse eu não sei não, velho. Né? Uhum. Aguação. De aguá? De aguá, é moetrato pra criação. Tá passando energia aí? Tá. Só a girela. Tá claro pra lá, pra cá? Então faz. Quase. Cuidado com o dedo aqui, ó. Aí, ó, tá bem preso aqui. Né? Tá bem preso? Tá. tá. você pega o vem aqui, né? Isso. Nesse sentido, para é Que legal! Olha só! Ah, tá que certinho, Aí, então, o formão, vem não vem. Não vem nada, vem... Fica depois, vai ver, né? que né? O ele ele tem mais Ah, é? Mas ah, acho que a, a bobina dele tá ruim. Ah, mas então se a bobina vier ruim ele vai parar mesmo. É. Ele, o que tem que virar ele com a mão? mas, mas ele... tá direto, né? Tá direto. Por isso? Ele gira demais. Esse aqui já tinha que servir porque é lá, ó. Que ele absorveu, ó. Ele é um cavalo... Um quarto? Um quarto. Um cavalo, né? É, um cavalo que liga esse motor velho? Ai, esse aí dá trabalho. Nossa, que belezinha, vamos dar de volta? Nossa, estar tá lá. Que <risos> liga esse motor velho, Esse dá trabalho, filho. Aí, pessoal, eu tenho que fechar aqui pra montar as coisas Ah, sim, sem é. dúvida. É. Coisa, devagar, né? Ah, é, tem que ser devagar e oh. não dá tomando pra mim também, o trabalho na rua. Vocês estão mexendo com o que agora? Tô plantando tomate. Ah, tomate. Plantamos cinco mil que que Olha que ver? beleza. Ali, ó. Hoje eu joguei cobertura, joguei para derreter o cobertura, tá ali, ó. não lá pra sorrir. Aí passou uma chuva que ainda não enterrou um tanto, aí passou uma chuva pedra aqui, ó. Foi? Oh, a sorte, graças a Deus, ela não pegou. Que bom, né? Parou passou uma nuvem no sarreta aqui, ó. Lá, uma pra... tá muita gente perdeu as coisas. Perdeu muito, Nossa. foi lá em... Perdeu o pranto. Perdeu... Foi domingo isso? Foi, ó. Foi domingo mesmo. Acho que foi a mesma chuva que passou Real. lá. Leal, faz isso não. Guarda aí, Maneveto. Deixa aí, que senão você quebra as não coisas aí. Presta. Então deixa aí. Então joga fora esse motor? Não, não pode jogar fora. Não, você não precisa jogar fora. Aqui Periel, hum. você Eu tá, tá querendo jogar fora esse motor, por quê? Ele, ele é ruim de ligar, porque tá tudo jeitinho aqui, pressão acelerada no último. Mas então, mas por que você não liga ele então? Quando eu vou pra cá ou pra lá, fica tudo aqui. Às vezes. Vou. Hum, vou. Agora eu achei o problema. Ah. Tem que pegar o alicate de pressão. Aí, aqui. agora sim, Depois agora você adivinhou. Rodar. É. Agora o negócio vai pra frente. o alicate de pressão pra segurar a borboleta. Como é que você quer que roda sem a borboleta? Hum? Tá travado. Como é que estava? É, é, só no alicate de pressão. Deixa eu pegar lá então. <risos> Nossa, gordo. Tá lá dentro do... Gente, é o seguinte, ó. Dentro do... <risos> ele, ficou ne... ele ficou nervoso que ele não conseguiu mexer não. no motor. Você que o motor não presta. O motor não presta. Joga fora. Joga fora. <risos> e falou bravo, né? Já, esse aqui não presta, joga fora. É Aí ele Eu veio aqui, bom, ó. Né? Catou a ferramenta ali. <risos> porque ele é assim. Ele quer fazer a coisa funcionar do jeito dele. E quer ver se funciona. <risos> e o que tá faltando fazer é, nisso daí? É, é bom pegar, né? pegar. É, é, melhor. é só pegar o alicate pra ser um pouquinho. Porque Você não tem borboleta pra puxar, nem né? é. é. Ele é curioso, né? Não, ele é curioso. Ele é curioso. E, é e ele vê é. tudo que a gente faz. Olha. Vê tudo. Mas é assim que a pessoa aprende, né? É. O que você podia substituir no lugar do alicate de pressão aí? Aqui tinha que fazer até um, uma borboletinha, certo? Sim. Que aí é, quebrou aqui, ó. Aí só erga a travinha assim, roda gira ele e pega. Agora eu uso o alicate de pressão que ergue. Entendi. Meu Deus. Pega Senhor. o alicate de pressão pra ele aí, é e... <risos> Ele quer ver ele então deixa e é bom essas coisas que vai ele vai, ele vai bom, se viu? formando, né? É. Vai tendo prazer Deixa, no que é ele quem, faz. Tem gente. Ele é. Presta atenção tudo que a gente faz. <risos> ele é muito esperto. Deixa ele voltar. Tá vindo ali, Charles. Tá vindo. Certo, é que eu ligo. Onde você vai pôr esse alicate? Aqui, né? É, tem que ser aí, né? Deixa eu arrumar pra você então. Hum. Mas Eu você não, fazer não fazer vai fazer conseguir ele cair que ele é forte demais. Eu vou. Não consegue. Consigo. Tem certeza? Tem. Então tá. Mas ele é forte. Não é perigoso pronto. não. Tá ele. pronto. Não é perigoso não? Não. Vai. Isso daqui. Entra o ó, ó, a boca, quem é escapa a manivela, viu? Não ele consegue? Tá, ele tá respirando, Eliel. Olha aí respirando, ó. Segura ele lá, vai, vai, vai, roda, esse outro aqui agora, não pega, não joga, não deixa eu travar aqui, cuidinha. Não bebe, você não gera, você não Deixa eu tentar. Tentar. Eu, tenta. então tá. eu sei né, Não, mas deixa eu mesmo segurar aí, que senão você não consegue, filho. Assim? É, não, deixa eu mesmo segurar pra você aí, que senão tá. é perigoso, fica, fica no Ô oh, Ariel, hum. me fala uma coisa, você falou que queria jogar fora esse motor porque não prestava, e agora? Oh, não, é pra você ver. o avô fez ele pegar, como é que... Não, é e agora? Joga fala joga pra mim, fora. e agora? Agora ficou bom! Não, mas você não falou que ia jogar fora, que ah, não prestava? Agora ficou bom! Agora ficou bom! Você falou que ia jogar fora, porque não prestava, joga esse negócio fora, mas por quê? Ficou, que bom. Que ficou bom? Eu fui lá, assim, eu comprei do homem lá, certo? Eu ia montar um goteiro pra minha agua automática. Sei. Mas aí eu pensei, igual com goteiro já é mais ruim, eu tenho que aguar por cima. Mas nós levemos, testemos, deu certo. Ô, Madalena, então já assou a batata, bem? É, deu uma boa... Ela é, tá ao dente, dente, dente, dente, né, bem? Tá o dente. Do jeito é, que eu gosto. É, é, o é. Que a gente matar, eu... E essa outra aí do lado? Gostosa, não tá? Tá. Eu também tá já queima? comi. Ó. Mas você não é cenoura, não? Não, cenoura. Ô, Adélio. Oi. Me explica isso aqui. Batata doce. Batata doce, é amarelinha? É. Cor de abóbora, meia abóbora, né? ah Rapaz, que cor bonita, não. Ela, ela, tem, ela tem um uso específico? Ah, esse aí, isso faz doce dela, de né? grande é de é fazer champorre? marrom glacê? É. Ah, é. gente, olha só o que nós estamos apreciando aqui, ó. Uma batata doce de cor abóbora, mas logicamente é uma batata doce, de fazer doce, que é o marrom glacê. Quer dizer, na verdade, o marrom glacê, a gente fala marrom glacê, mas o marrom glacê é da marrom batata... Abóbora. Da batata, ela é marrom a boba. E o pior é que é gostosa, né? Ô, oh, é se abóbora, é, né? é. Uhum. Vou comer um pedaço dela. Se Ou melhor, eu vou, deixar, vou comer um pedaço. Ah, você deixar. Oh, deixar, dei mais lá, né? <risos> <risos> tá bom, né? Deixa eu pedir meu cartão emprestado, viu? Vou te mostrar também. <risos> é, né, mãe. Vou comer também lá. Olha ah, o bom de viver na roça. É isso aqui também, ó. Arranca logo um cacho, né, Eriel? Arranca uhum. logo um cacho. Você gosta de comer banana? Gosto. Se deixar, você come um cacho inteiro? Não. Não, né? Tá certo. Não, não com cacho, não... um, ca um cacho inteiro se com se um casca, não. Um cacho inteiro com casca, não? Mas se deixar o cacho. Vai se deixar, Vai se deixar ser... você você dormindo e eu acordar. A hora que der vontade de comer... Já era? Eu já posso tudo, tudo uma vez que já Come. Tá comendo batata doce, minha princesa? Você vai cair daí, David? Tá comendo batata doce? Cadê aquela batata doce lá com cara de cenoura? aqui, ela tá comendo batata doce. Que gostoso! Que gostoso! É o bolso daquela cena. Eu acho que tem mais lá dentro. Você não tem mais nada pra gostar doce. Gostou? Valeu! Mas você não gostou pro Cícero um dois você gosta de serrar? Cadê? O que que é? Amor, eu um serra. Pra mim? ah que Tá bom, é bem bom. O pé eu comer aí é já que tem o Abel. Tá joia. Olha lá, oferece pro Cícero lá, ó. Ô, Davi. oferece pro Cícero, pergunta pra você aí, quer? O que você tá chupando aí, Davi? Limão, né? Chupa, manda ver isso aí, chupa. Tira a mão, deixa aí só Gente, olha. Não, obrigado, obrigado. Por enquanto, obrigado. Chupando limão como se fosse uma laranja. Gostoso, Davi? Gostoso? Gente do céu, que coisa boa. Essa aqui me chega com a banana na mão, pessoal. Sabe que ela falou para mim? Abre para mim. Abre para mim. Para mim abrir a banana. Aí eu abri a banana e tá comendo. E aí, Ê, vida boa, né? É que você é. o fora, Davi? Tá me dando ripinho, só de não ser pai isso fora. Nossa, ele né? Ai, é. já, já não vai ter mais laranja. Cheiro, coisa Chega. boa, né? Chega. Nossa, olha. Não briga! Nossa. Isso é isso? Oi, meu bem. Isso O que, que tem? É a alça, pra segurar assim, colocar a mão assim, ó. Coloca a mão aqui, ó. Tá bom? vai pegar de novo. Coisa linda. Ela perguntou pra mim: O que é isso, Falei mulher? É uma dona. Você vai tirar a foto de quem? Deixa eu me chupar. Vai tirar a foto de quem? Menina bonita. Ariel, deixa, deixa eu mostrar ele lá. Gente, ó. Não é que foi, não foi combinado não, viu? Não é a mãe que tá fazendo isso, não. Fala o que ele tá comendo agora. Cebola! <risos> comendo cebola. Agora você vê que coisa, hein? é, acho que, é a, que amor, é a Helena que fazia isso. É a Helena, a Helena, a minha neta fazia isso também. Limão, quer cebola. É. Quer, quer? Quer cebola? A minha neta fazia ele isso. Não, é dessas coisas que ele vai gostar. Vai, vai, que vai tá gostar, gostar mesmo. mesmo. Ele, tá assim. Daí, o que ele então, tá comendo aí, linda? Quem tá comendo aí? Hein? Tirou dele, ó. Tirou dele, ó. Oh, Tiro dele, ó. Oh, come cebol, vai. Tira dele. vai. dele. dele. dele. Mamãe Mãe, que coisa, não? Faz assim cuidar dele, né, Bem? Deixa ele mastigar. Deixa ele mastigar a cebola. O que o seu Ariel quer que você... tá me cutucando aqui? Hein? Segura vem com força, rapaz. Vem pra cá, ó. você vai fazer com isso aí? Hã? É. é. Ah, aí, peraí, peraí, mas onde você vai com isso aí? É, pessoal, vamos chamar a chamar nós Ei, papai, vai junto. É queria um pouco. nós queria um Aí, tá bom, um tá bom pouco. Aí. Aí, eu no deixa Eu Eu Uhum. Bom? Tá. Vai Vai dar -se tá bom? Vai gastar o segurar pra mim, calma. Tá bom. O que o vovô fez aí agora? Você sabe o que o vovô fez aí? É. O vovô fez o quê? O refogado É. Vai. Olha o pezinho dele, onde é que tá? Vai. Olha o pezinho onde é que tá, ó. Ó. ó. Deixa eu ligar a primeira vez aqui, ó. aí. aqui. Depois você liga. Sim. É, Ele já tá querendo pegar aquela tábua ali pra cortar, pessoal, ó. Já vem na tábua aqui que ele quer cortar essa tábua aqui, ó. É pra cortar? Não, não vai não, cortar essa tábua não, só pra ligar, só. Deixa lá meu banco, que deixa lá meu banco de me sentar, deixa lá meu banco. Então vem ligar aqui. Agora é a vez você ligar. Agora você vai ligar direitinho. Vai. Tá baixo, tá baixo. Aí. Pronto, aí, ó. Matou o gosto, rapaz? Matou, pai, matou a vontade? Você é forte, hein? Rapaz, você é um menino é forte, forte, é forte, hein? Agora, meu companheiro, fica esperto com isso aí, hein? Hum. Fica esperto com isso aí. Vem porque cá, ligar de novo, porque é? agora ele aprendeu o jeito. Hum, eu vou Deixar isso bem guardado, hein? Eu vem cá, vem. É, é você também, vem meu cá. bem? Vai lá, vai ligar lá, vai. Puxa por aí, a guarda, por aí vai. vocês veem, gente, como é que é a criação, né? Ô, meu papai do céu. Agora, pega lá e puxa. Puxa com força, com força. Vai? Vai, meu bem, puxa com força. de novo, de novo. Não consegue? Oh, mas não tem dinheiro não no mundo consegue, que paga né? esses momentos aqui na minha vida, não, viu? Olha é assim, ó. Não, não, nem, liga, não. Liga. nem liga. Não, nem esquenta não. a cabeça, não. Davi, não tem medo, tá? Vai lá, Davi. O Davi, liga lá, liga. É, cara, vai lá ligar, vem. vai. Eu, Davi, Você consegue. consegue, Davi? Vai. Vai, Davi, puxa. Puxa, Davi, puxa. Puxa, Davi. Puxa, Deixa, aí, deixa eu. ela ensinar ele, deixa ela ensinar que ela sabe. Vai, pega lá, puxa, Davi! Puxa! Aí, agora tá do céu, meu sim. Deus do céu. Peraí, deixa eu pegar, Gabi. Isso. Ela tá ensinando ele, ela tá ensinando. Aí, tá ensinando. Davi. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> oh, meu amigo, sei lá que sai é sem gasolina, sei lá o que, porque agora a coisa vai pegar, hein? Agora a mulher cortando madeira, a menina cortando madeira. <risos> Você corta? É. A Tati corta? Então fala pra você assim: A Tati é a morena lá de baixo, né? Eu mostro lá pra você. Fala M, M. Aqui você sabe, quer? Vai, M, M, vai. Vai. Vai. Vai, faz ele funcionar, vai. M, vai, vai. Vai. Meu Deus do céu, mano. Ai, Então vai. vai, vai aqui: M, é. M, vai. vai. vai. vai. Agora, agora eu vou falar a verdade, hein? vai dar um tal de. Deu o bárbaro aqui agora que não vai ser fácil. <risos> Você vê que coisa, a diferença que é a vida na roça é tá diferente da cidade, né? Meu Deus do céu, quando que na cidade um pai pega um avô, pega uma máquina dessa, pô, pra ensinar a criança a mexer? Não não ensina, não? Aí, ah. ó, aqui eu vou tomar um vou levar embora. A sorte que ele não Tô. Ele ficou bravo, ele não gostou. Eu não Então vai assim: M, é vai. Quer em, que eu te diga Vai. Vai, M, M. Vai. Oi, meu bem, oi. oi, oi vou levar embora mesmo. Vou levar embora, vou levar embora. Vou levar embora vou levar ele aqui, embora não quer embora. deixar você sentar aí? Não é meu lugar. Não, é Eriel, mas ela é menininha, você, você tem é que dar Idea. chance pra ela, é Eriel. Então fala assim: M, M, M. Vai lá um bebezinho pro sítio, vai lá é menininha. Ô, Eliel, ela é uma menininha, ela merece. Pera, deixa eu vai. filmar ela. Vai, meu bem, vai, balança. Ela vai sentar sozinha, vai, vai sentar... O quê? Você tá pensando o quê, Madalena? E lá vai, vamos ó. Lá guardar, vamos. vamos lá guardar, vamos lá aguardar, então. Que jeito que você Esperinha. gosta de que a tia faz, você, Gabi? Olha ah, só, ó. Você é o jeito que ela gosta de, ó. Olha isso, ó. Vamos lá guardar, vamos <risos> lá. Ela, ela falou pra mim assim. Eu Vou relar o pé na teia. <risos> Olha lá, quase relas. Ah, sério, vou parar a tela ali senhor. Hã? É? A galinha entrou ali, Quase. a galinhazinha. É ah, tá bom na tela ali. Aguarda a mão, aguarda Não mão. Ah, que bom que você viu, né? Entrou um no Ronatado. Que bom que você viu, né? Agora você já sabe que vai ter que proteger ali, ó. Ali por baixo, entrou ali, ó. Aquela, aquela garnizeta lá dentro. Não dá pra poder ver fácil, não, porque a tela não deixa. Não, ela abaixou bem hein, pra fazer isso, ela, né? Ela abaixou ali, ó. Olha aquele cantinho ali e passou pra dentro, ó. Só por um pau ali, né? É. Aquela, aquela pretinha lá, ó. Aquela pretinha espertinha lá, ó. Não, não, É. Ah, tá, lisa, tá tão lisa. escurda. Oi, meu né? bebezinho. Espera, espera ali, ó. Espera só um minutinho aí, espera aí. Cadê? Deixa, deixa eu filmar aquela galinhazinha ali. Cadê ela? Cadê ela? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Essa aqui, ó. Essa espertinha aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Vazou por baixo lá e foi pra horta comer as alfaces.